Tudo bom? Eu me chamo Lucas e esse é o meu primeiro vídeo no canal. Hoje eu irei falar sobre o um livro que eu gostei muito, particularmente, que se chama Príncipe Cureu. Bom pessoal, eu já começo falando aqui, mesmo que o meu primeiro vídeo, sendo um pouco amador né, nesse ramo de vídeos, minha memória é um pouco fraca, então se você tem um detalhe aqui, pessoal, me desculpem, por favor. Bom, o livro começa com três irmãs. Judy Duarte, Judy, Vivienne e Taryn. Bom, é, elas estão na casa delas com seus pais, quando entra um homem um homem e elas, elas com medo, né, chamam o, a mãe delas, o pai delas, por assim dizer. E aí, é, quando elas o pai delas, o homem pergunta de quem que elas são filhos. E a mãe, e a mãe meio, meio assim... Meu Deus, meu Deus. Meio alerta, né? Meio com medo, vamos dizer assim. Ela fala que é de ninguém. E aí, quando o seu pai aparece, ramessando um machado, né? assim, um machado, um machado nele. E aí, o um homem, para se defender, mata a mãe e o pai delas a sangue frio. Como se o homem já tivesse acostumado a matar pessoas. O que foi muito esquisito. Então, e então o homem fala que a Viviane, a mais velha entre elas, é a responsabilidade, responsabilidade dele. Pois ela é, filha, ela é filha, filha dele. E as outras, como por serem irmã delas, também são. Ele é responsável por elas. Então eles vão, eles vão a cavalo é, em uma terra conhecida chamada Ilhas de Elfa e lá é, depois de anos lá é, quando elas são jovens na escola elas sofrem muito preconceito justamente por serem humanas porque lá naquele lugar existia existia ch pessoas chamadas fééricos que eram filhos de, de reis reis sabe filhos de reis não filhos de pessoas poderosas por assim dizer e Viviane era filha de Padock, um general do rei. Que era muito sangrento, ele estava muito de muito de guerra. Então, ela sofreu muito bullying por, por, pelo príncipe Cardan e seu grupo. Justamente por, por serem humanas. E não féricas, duendes. Esse tipo de coisa. E muitas vezes elas são colocadas à beira da morte. Justamente por serem humanas. Né? Pra, pra brincadeira. Por brincadeira do príncipe. O que acaba não sendo muito bacana aí, né? Porque, poxa. Né? E aí? Uh, só mantinha uma coisa com ela. Assim, nossa, mano. Não ainda quero isso. Que mantinha ela pra treinar, sabe? É, seria um torneio. De, que pessoas lutam. E esse torneio abria muitos caminhos. Né, na carreira, naquele lugar. E para Jude que era o protagonista do livro, abria caminho para ela, ela se encaixar naquele mundo tão misterioso. E beleza, né? E ela foi falar pro o pai que ela queria ser cavaleira. Não, né? que ela gostava muito de ser cavaleira. Ela conversou com o pai, né? Com seu pai, assim, Madoc. E, e, uma, e o Madoc negou, ele falou, ele falou que ela não vai ser cavaleira. Por quê? Bom, porque era porque ele não sabia se aquilo era uma, uma, uma, fase, uma fase ou se era realmente o que ela queria. Então, ela assim, e, assim, ele falou que ela podia participar, mas que ela não ia ser cavaleira, né? Se a dele. Porque naquele lugar tinha a atualização. Então, é então ela participou lá, né? e enfrentou o grupo de Cardan, o grupo de Cardan e seu grupo. e apesar e apesar dela ser só uma, uma mana, os grupo, os grupo, o, o grupo que do, de Cardan era muito forte, porque o grupo de Cardan já era já conhecia aquele lugar, né? bom, hum, então e aí com é, a da morte, ela começou a criar um, um, um ódio é assim que eu me saquei no é canal de se é Realmente, é, que. que. É, que eu tenho a vingança. E. e. É, então, é isso por hoje, pessoal. É, obrigado por acompanhar até aqui. E vejo vocês no.